Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à correção da prova da Polícia Civil São Paulo Cargo de Investigador Raciocínio Lógico 2022. Eu sou o Renato e tô aqui para começar com você a parte 2 dessa correção. Se você tá vendo o vídeo completo, vem comigo. Se você caiu aqui na parte 2, fica tranquilo. A parte 1 um tá aqui na descrição, é só você clicar. E também, se quiser ver o vídeo completo, ver separado, tá tudo na descrição, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui comigo. Simbora, ó. É, pessoal. Você, quando chega na prova, o que, é que acontece? primeira coisa que você faz, você olha aqui, chegou no dia da prova, você não estudou ou estudou por esses métodos arcaicos que não funcionam, o que, é que acontece? Em um acampamento, as pessoas foram divididas em três grupos. O grupo de crianças, 44 pessoas, o grupo de jovens com 37 e o grupo de adultos com 60. Para uma atividade, todas essas pessoas serão chamadas pelo nome, mas sem uma ordem definida o menor número de pessoas que devem ser chamadas para garantir que já foram chamadas duas crianças é a, Você lê desse, exatamente desse jeito você lê na prova e sai de lá falando meu Deus, como é que eu faço? Não sei para que cai raciocínio hoje. Cara, eu também já passei muito por isso. Inclusive, na quinta série eu fiquei de recuperação em matemática. Por quê? Porque o método de ensino do professor era um método arcaico que dava um monte de teoria... E no final falava, dever de casa. No concurso é a mesma coisa. Você compra esses cursos completos, eles te dão um básico, um monte de teoria, e depois falam: resolve esse PDF aí com mil questões. Tem mil, resolve o PDF, se tiver dúvida, olha o comentário. Cara, isso não funciona. O que funciona é você ter acesso a um método que é voltado para interpretar e resolver as questões e muita prática, além de ser um objetivo e simples. E eu quero te apresentar esse método, método que eu desenvolvi ao longo dos anos. Esse método se chama método MPP, que é o método matemática para passar. E aqui está a tríade do método MPP, que são as três técnicas, deixa eu sair daqui... São as três técnicas que regem o nosso método. Eu não posso começar a resolver essa prova sem antes mostrar as três técnicas que vão estar guiando essa resolução. A primeira técnica é o método dos 50. Aqui você aprende a interpretar as questões. Tá? Aqui você aprende a interpretar, a primeira técnica. Aí você aprende a interpretar, o que, que falta? Resolver. Para isso, existe, nós usamos a segunda técnica, que é a técnica R. Aqui você aprende a resolver, mas não só resolver, por quê? Você aprende a estudar da maneira correta. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Você aprende da maneira correta, aprende qual macete do método resolver, qual técnica. Aí, ó, olha que legal, você aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver. O que, que falta para gabaritar e destravar a aprovação? Falta a prática. Então isso vem na nossa terceira técnica, que é a técnica 2080. Mas o que é técnica 2080? É 20%, 20 na teoria e 80% nos exercícios. É isso. 20% na teoria e 80% no exercício. Assim, você tem um método que é voltado para o que você precisa para destravar a aprovação. Beleza? Assim você destrava a aprovação. E agora, vamos seguir. A mesma questão, olha como tudo muda quando você vai fazer isso. Ó. Vamos lá. Sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai usar o método dos 50. Mas, Renato, por que método dos 50? Porque uma vez que você interpreta a questão, você já tem no mínimo 50% de acerto. Né? Então, vamos lá. Método dos 50, repete caso. Sublinhar para interpretar. Em um, campeonato, em um acampamento, as pessoas foram divididas em três grupos. O grupo de crianças, com 44 pessoas. O grupo de jovens, com 37 pessoas. E o grupo de adultos, com 60 pessoas. Para uma atividade, todas essas pessoas serão chamadas pelo nome, mas sem uma ordem definida. O menor número, sublinhei isso aqui, de pessoas que devem ser chamadas para garantir que já foram chamadas duas crianças, é, o método dos 50, Ah, eu não entendi nada, olha só, o método dos 50, dentro do nosso, do, nosso, do nosso método, da tríade, o que, que acontece, galera? O que, que acontece aqui? Toda questão que pede o menor número, o menor número de pessoas para garantir alguma coisa, é uma questão que nós chamamos no método MPP de teorema do Azarada, que você interpreta. Teorema do azarado, ou o princípio da casa dos pombos que você vê por aí, tá? E para resolver o teorema da azarado, entra a técnica R. Para resolver o teorema, ó, a, interpretei, é teorema do azarado. Para resolver o teorema do azarado com a técnica R, o que, que você faz, galera? Você pensa na pior das hipóteses. Você pensa, vou botar na pior coisa que pode acontecer. Você vai pensar na pior coisa que pode acontecer, beleza? E aí, qual é a pior coisa que pode acontecer? Deixa eu separar aqui. Você tem crianças que são 44, jovens que são 37 e adultos que são 60, tá? Qual é, olha, que é o menor número para garantir que vai ter duas crianças. Galera, você vai chamar lá. Qual é a pior coisa que pode te acontecer? É você chamar todos os jovens e os adultos. A pior coisa que pode te acontecer para ter duas crianças não é a melhor. A melhor é você chamar a primeira a ser criança e a segunda criança. Essa é a melhor das hipóteses, né? A pior coisa. Por isso que é teorema do azarado, é falta de sorte. Galera, qual é a pior coisa que pode te acontecer? É você chamar todos os adultos e todas as crianças. Quando você chamar todos os adultos e todas as crianças, você já vai ter chamado 60 mais 37 pessoas, ou seja, 97 pessoas. Agora, para você ter certeza que foram chamadas duas crianças, tu vai ter que tirar mais quantas? Mais duas, por quê? Agora só tem o quê? Criança na parada. Então, qual é a resposta? 90 e... 9, matou, zero trauma. Qual é o gabarito? Letra B, marco Vila vitória, né? Pensa nisso. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Cara, a pior coisa é eu chamar e só vir adulto e jovem. Então, vão sair todos os adultos e os jovens. 60 mais 37, 97. Agora... Para eu ter certeza de duas crianças, mais 2,99, gabarito letra B. Zero trauma. Tudo lindo? Então, ó, olha a diferença de você ter um método, saber o que, pode, o que vai fazer. Vamos lá. Considere que seja verdadeiro o quê? Essa prova que tiveram algumas questões, que, assim, é, é mais raciocínio mesmo, é meter a mão, não é uma matéria definida, né? Olha essa, essa é um, um, uma dessas questões que eu estou falando. Ó, considere que seja verdadeiro o quê? Os melhores relógios são suíços. Ele falou que é verdadeiro. ó. Método 250. Tá bom? Vamos lá. É, Os melhores relógios são suíços. O relógio de André nunca atrasa. Os relógios que não atrasam são caros. É correto deduzir, logicamente, a partir das informações que. Essa questão é de quê? Galera, aqui é lógica mesmo, né? Não é nem. Não tem nem a parte da matéria que seja isso. É lógico. Se eu interpretar aqui, ó, nesse caso, ir olhando e ver a corrente. Os melhores relógios são suíços, beleza? O relógio de André nunca atrasa. Os relógios que não atrasam são caros. Com essas duas, o que, que eu posso garantir? Ó? O relógio de André nunca atrasa. Os relógios que não atrasam são caros. ó? Se o relógio de André nunca atrasa, quer dizer que ele é caro. Gabarito, letra A. O relógio de André é caro. O bizu que eu te dou é você olhar para a resposta. Olha a resposta. Ó. Vai olhando a resposta. O relógio de André é caro. Pô, o relógio de André, ele nunca atrasa. Cara, os relógios que não atrasam são caros. Opa, então o relógio de André é caro, porque os dois são juntos, você pode juntar numa coisa só. Gabarito, letra A. R. O que, que a técnica R te diz? A técnica R, a técnica R te diz para usar a lógica, literalmente. Olhar a resposta, né? Olhar a resposta e associar com o que, foi dito, o que foi dito. E associar, tá bom? Com o que foi dito. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Bora para próximo. Método 250. Vamos interpretar as questões. Simbora. Ó, considere o padrão de regularidade da sequência que representa os sete primeiros termos. Do sétimo termo em diante ó do sétimo termo em diante a sequência repete o padrão exibido logo o termo dessa sequência que está na posição 3333 3, 3, 3, é ó, cara do sétimo em diante repete galera se tá repetindo o padrão é uma questão de ciclo questão de ciclo interpretei questão de ciclo ó, interpretei que que a técnica R me diz na hora de resolver uma questão de ciclo. <risos> Divide e olha para o resto. Acabou. Para o resto. Acabou. Simples assim. Divide e olha para o resto. Simples assim. Como assim? Repara. As, as figuras, né, elas estão se repetindo. A sétima, pode ver que é igual à primeira. Ele quer saber qual que vai estar tá na posição 3333. 3, O que você vai fazer aqui? Você vai pegar 3.333 e vai dividir por 6, que é o padrão, né? De 6 e 6 se repete. O resto vai te mostrar em qual figura parou. Acabou. Simples assim. Divide e olha para o resto. Já está numerada aqui, tu sempre dá uma numerada, só que essa já está numerada. Esquece essa aqui, para não confundir. Aí vamos lá: aqui vai dar 5. 5 vezes 6, 30, para 3, 33 aí desce o 3, 5 vezes 6, 30, 33, desce o 3, aí botou o 5, né? 5 vezes 6, 30, 33, resto 3, ou seja, o que, que isso me diz? Eu tive 555 ciclos completos, ele repetiu isso 555 vezes, mais 3 figuras, tá? Então, parou em qual figura? Nessa daqui, qual é o gabarito? Gabarito, letra D, Marco Vira Vitória, que foi essa que parou. Por quê? Ele fez 555 ciclo, ciclos completos, mais três parando aqui, na terceira, já está numerado. Beleza? A gente sempre dá uma numerada, mas nesse caso, já estava numerado, né? Então, tá aí, ó, vai matando. Show? Considera Lembrando que isso daqui, galera, é essa prova, só falar com vocês aqui. É, o gabarito, de repente, está diferente da prova que você fez, ou prova que você pegou, tá? Mas o importante é a resposta final, que é a mesma. Porque aí depende do tipo de prova que você tá Show de bola? E assim, você tá vendo a sua correção de prova. Ah, explica o porquê. Eu tô te falando, aqui é a correção de prova. corrigir a prova mostrando. Só que eu tô te mostrando que existe um método que faz com que as coisas sejam simples e objetivas. Beleza? Bora lá. Ó, método 250. Bora para mais uma. Usando o método 250. Simbora. Ó. Considere um grupo formado por 31 skatistas e 27 bateristas. Nesse grupo, 15 pessoas têm mais de 15, 25 anos. Opa, calma aí. 15 pessoas têm mais de 25 anos. E 12 bateristas têm 25 anos ou menos. O número de skatistas com 25 anos ou menos é... Aí, nesse momento, você vira e fala... Meu Deus, como é que eu vou fazer? Essa questão é o quê? É uma questão de montar uma tabelinha, tá? É uma questão... Não, a gente não fala que é conjunto porque não tem interseção, tá? Mas muita gente confunde com conjunto. É de 50 mimóis que é uma questão da tabelinha, tá? Questão essa da tabelinha. Tabelinha. E para resolver, técnica R, questão da tabelinha, como é que a gente resolve a... a Questão da tabelinha. Monta a tabela. Velho. Literalmente. tá? Questão da tabelinha. Como é que eu sei que é uma questão da tabelinha? Porque você tem skatista e baterista. E tem o um cara que tem 15, é, 20, menos de 25. 25 ou menos. Ou 20, mais de 25. Você não tem interseção entre eles. Então, você monta a tabelinha. Como é que você vai montar a tabelinha? Você vai botar aqui. ó, Skatista. Opa, como é? Você vai botar aqui. Skatista, baterista, beleza? Aí você vai botar a galera que tem mais de 25, 25 ou menos. E aí tu bota o total. Sempre faz isso, tá? Total. Essa é a tabelinha que você monta. Show de bola. Essa é a tabelinha que você monta para ficar certinho e não errar. E aí é só tu ir colocando os elementos ali. De bola, você vai colocando os elementos e chega na resposta. Eu saio daqui, maravilha, família! Tranquilo, como é que eu sei que eu tenho que montar essa tabelinha? Você vai dentro da questão identificar que parece conjuntos, mas não é porque não tem interseção. E assim você tem: skatista, baterista, o outro 25 menos é 20, mais de 25, 25 ou menos, né? Eu sempre falo que é do estilo não tem interseção. E as informações são do tipo faz, não faz. O que, que é faz, não faz? Ó, o cara tem mais de 25, menor ou igual a 25. Né? Vamos dizer assim, é não é. Né? Ou o cara tem mais de 25 ou ele tem 25 ou menos. Show de bola? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar as informações. Ó, eu tenho 31 skatistas, o total 31. 27 bateristas, total 27 27. Né? O total de skatistas e bateristas. Nesse grupo, 15 pessoas têm mais de 25 anos. Então, aqui, ó, total de mais de 25 anos são 15. 12 bateristas têm 25 anos ou menos, ó. 12 bateristas têm 25 anos ou menos. Aqui eu boto 12. Aí, agora, eu vou ver quem eu quero encontrar. Eu quero encontrar esses caras aqui, ó. Esses caras aqui que eu quero encontrar. O número de skatistas com 25 anos ou menos. Eu quero encontrar esse carinha aqui que eu botei de roxo. Ai, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Vamos lá. Vem comigo aqui, família, ó, deixa eu botar outra cor aqui, verde. Dá para chegar aqui, dá ou não dá? Porque O total é 27, aqui é 12, então ali vai ser 27 menos 12. Quanto é 27 menos 12? 15. Opa, dá para chegar aqui também, ó, dá para chegar aqui também. Por quê? Ué, o total é 15, aqui são 15, então ali vai ser... 15 menos 15, zero. Não tem ninguém, não, não tem skatista com menos de 25, com mais de 25 anos. Ou seja, o que quer dizer que todos eles têm 25 ou menos? Então aqui é 31, porque para chegar lá, qual é o meu gabarito? Olha que lindo, rapidinho eu fiz. Olha que lindo, Deixa eu tirar aqui, Deixa eu botar de azul, vai ser melhor de azul. Vamos lá, olha que lindo, 31. Qual é o meu gabarito? Gabarito, letra B. Marco V da vitória. Zero trauma, né? Tudo lindo, família? Tudo lindo aí. Montei minha tabelinha e fui feliz. Zero trauma. Tá, bora para próxima. Olha, essa questão aqui, eu achei que a Vunesp foi muito maldosa numa situação aqui. Vamos lá. Método 2,50. Vamos interpretar. Ó. Em uma livraria, o cliente usa, ó, em uma livraria, o cliente que usa a poltrona no verão, o cliente que usa a poltrona é no verão não compra livros uma consequência lógica dessa situação indica que nessa livraria ai meu Deus, o que eu tenho que fazer, galera? A questão que pede uma consequência lógica é algo igual, ou seja estamos falando de equivalência, beleza? estamos falando de equivalência, show? Medo 50 e a técnica R me diz o que? equivalência, galera você ou usa equivalência 1 um do centão ou usa equivalência 2 ou ele pede para escrever da mesma forma, tudo bem? Ivo Nesp tem feito isso direto, escrever da mesma forma, beleza? escrever da mesma forma, tá? uma outra forma, só que aqui tem um grande um grande problema, família, eles foram muito maldosos, ó Aqui ó, o cliente que usa a poltrona no verão não compra livros. Que, que é isso, galera? Passou uma condição, cara. O cliente que usa a poltrona no verão não compra livros. Se passa a condição, é a condicional. é o então show de bola para toda frase que passa uma condição. É o se então. Agora, como é que a, a grande o grande problema aqui é que tem um é escondido. Ó. O cliente que usa a poltrona e é verão, tem duas. Ó, reparou. Cliente que usa poltrona no verão, ou seja, ele pode usar a poltrona, mas tem que usar no verão, porque pode usar no verão, no inverno, em qualquer lugar, outono, né? Então, usa poltrona e é verão. Então, como é que fica essa frase? Se o cliente, olha a maldade, essa é a grande maldade. A ideia é dar a condição, a gente trabalha muito, fala da condição, né? Se o cliente usa a poltrona... E, né? deixa eu botar aqui o e. e, é verão, então não compra livros, tá? Não compra livros, maravilha. Então não compra livros, show? Aí o que, que você vai fazer aqui, galera? Como tá todas as alternativas, olha só, isso aqui é uma coisa avançada já, tá? Olha para a resposta, todas as alternativas tem o conectivo sem, então. Então, você vai começar usando a equivalência 1. Ele não vai querer escrever da mesma forma. Vamos usar a equivalência 1. Como é que é a equivalência 1? Nega tudo e inverte. O conectivo C, então, ele permanece na parada. Só que você deve negar e inverter. Aqui está, ó. Não compra livros. Vai vir para cá. Negando, vai ficar. Compra livros. E aí? Vou te dar mais uma maldade, isso daqui é avançado para ganhar a prova, para treinar a prova. Você vai olhar para a resposta e vai ver qual que tem compra-livro na frente. Letra A, se é verão, não. Letra B, se não é verão e um cliente compra livro, nada disso, tem que estar tá só isso. Se um cliente compra livros, beleza, então pode ser a letra C. Letra D, se é inverno e um cliente compra livro, nada disso. Letra E, se um cliente compra livros. então eu fico entre a C e a E, Tá? Agora, eu tenho que negar essa parte aqui. Tenho que negar. Como é que eu nego? Aqui tem o E, lembrando que tem o E. Como é que eu nego o E? Muda para o ou e faz nenê. O que é nenê? Negar todo mundo. Então, vamos lá, vai ficar. É, não usa a poltrona, ou o cliente não usa a poltrona, né? Vou botar não usa a poltrona. Ou não é verão, Beleza? Vamos ver aí onde está a resposta disso. Só a letra C. Se um, cliente, se um cliente compra livros, então ele não usa poltrona ou não é verão. Marco o V da vitória. Letra C. Matou. Maldosa. Deixa eu sair daqui. Maldosa. Maldosa demais essa, tá? A ideia de passar a condição, beleza, mas o E escondido ali que complica também muito, né? Não que o outro não complicasse. Show? Bora para a próxima. Olha, questão legal. Bora lá, vem comigo. É método 250. vou perturbar você porque você agora tá vendo que existe um método que te faz interpretar e resolver. Três amigos têm José como primeiro nome. E para distinguir um deles usa apelido Zé. Sublinhar, né? Sublinhar para interpretar. Um deles usa apelido Zé, outro usa Jô e o terceiro Zeca. Beleza? Em uma disputa entre esses amigos, para ver quem faz mais flexões, José Roberto fez mais do que José Carlos. E José Francisco foi menos, fez menos do que José Carlos. Camilo, que era o juiz da disputa, fez uma tabela para indicar o resultado. Onde se lia? Primeiro lugar, Zeca. Segundo lugar, Ju. Terceiro lugar, Zé. O apelido de... Aí tem que achar o apelido. Aí vai ser, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, primeira coisa. Toda a questãozinha, Tá vendo? tá dando as informações entre eles e mandando falar que chega antes e tal, é uma questãozinha de associações, tá? Associações lógicas, né? Eu vou botar de associações, é aí a associação lógica fica muito ligada àquela tabela. Na técnica R, como é que a gente ensina que você deve resolver na técnica R? Na técnica R a gente ensina, então aprende que para resolver isso você... Coloca os elementos, beleza? Como assim coloca os elementos? Olha só, vem comigo. Ele diz assim, ó. José Roberto fez mais. Primeira coisa, você tem que definir quem fez mais vai ficar para cima ou para baixo. Eu gosto de fazer assim, ó. Quem fez mais para cima, quem fez menos para baixo, beleza? Então, ele diz que José Roberto fez mais do que José Carlos. Então, o que você que vai fazer? Tu vai botar aqui, ó, o José Roberto acima do José Carlos mas tu vai dar um espaço entre eles porque pode ter alguém entre eles, tá bom? acima do José Carlos, beleza? e depois ele diz, ó José Francisco fez menos que José Carlos José Francisco fez menos que José Carlos então se o José Carlos está aqui o José Francisco tem que estar tá para baixo beleza? Simples assim, tá? Não precisa ficar noiado. Vai, ó, coloca os elementos, coloca os elementos, é isso, dá um espaço, define quem é para mais ou para menos, se é para cima ou para baixo e vai-se embora. E aí, daqui, como são só três, eu consigo concluir quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro, correto? Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro é o José Roberto, segundo é o José Carlos, terceiro é o José Francisco, acabou. Não fica noiado ou noiado em colocar o primeiro, o segundo, no, colocar a colocação primeiro, né? Você coloca os elementos, depois a colocação ela vem naturalmente nesses problemas, tá bom? Aí vamos lá. Ele disse o que para gente? Ele disse que ó, é o primeiro lugar é o Zeca, então esse aqui é o Zeca. José Roberto é o Zeca. Segundo lugar é o João, então esse daqui é o João. E o terceiro lugar é o Zé, então esse daqui é o Zé. Acabou. Simples assim. Sem querer querer cora Bora lá. Vamos ver as opções. Letra A. José Carlos é Zeca. Opa, o José Carlos é Zeca? Não, é o Jô. Letra B. José Roberto é Zé. Não, ele é Zeca. José Francisco é Zeca. Não, ele é Zé. José Francisco é Jô. No. José Carlos é Jô. Certíssimo, gabarito, letra E. Beleza? Como... Ah, meu gabarito deu diferente, você errou. Gente... Olha tem o teu tipo de prova, né? Isso daí pode mudar a opção, mas a resposta é a mesma. Beleza? Zero trauma, bora lá. 77, olha a questão legal, hein, isso daqui, hein? Método 250, se liga. Ó, Marília pegou uma folha de papel quadriculado com 22 linhas e 10 quadrículos por linha. Começando no primeiro quadrículo da primeira linha, ela escreveu várias vezes seguidas a palavra Marília, colocando uma letra em cada quadrículo, sucessivamente sem deixar quadrículos em branco, e seguindo com a palavra de uma linha para outra, sem interromper o processo. Opa, estou vendo um ciclo, hein? É, até o último quadrículo da última linha. A figura mostra as duas primeiras linhas da folha. Marília continuou escrevendo até chegar ao último quadrículo da linha no qual escreveu a letra, ele quer o último, né? Aí você, ai meu Deus, quantos quadrículos nós tivemos? Galera, primeira coisa, tem que achar o total de quadrículos, né? Porque ele quer o último, né? Como é que é o total? Total de quadrículos, primeira coisa. E outra coisa, eu tenho a repetição, é, são, é um problema de ciclos. Tenho a repetição, problema de ciclos técnica R. O que, é que a gente acabou de aprender? A gente aprendeu isso hoje né? nessa aula. Divide e olha para o resto, né? Para o resto. Beleza? Primeira coisa que você vai fazer, deixa eu sair daqui, é achar o total de quadrículos. Qual o total de quadrículos? Cara, eu tenho 22 linhas, 10 quadrículos por linha. Qual o total? 22 vezes te dá 220. Beleza? Primeira coisa. Agora você vai pegar 220 e vai dividir pelo ciclo. O ciclo é a palavra marilha, né? Marilha. Cara, faz isso aqui, ó, numera. A outra já estava numerada, né? Numera antes você, para não errar, acho o tamanho do ciclo, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, você vai pegar 220 e vai dividir por 7. Show de bola. Quando você pegar 220 e dividir por 7, isso daí vai dar, ó, aqui dá 3, 3 vezes 7, 21, sobra 1. Isso daí dá 10, 1 vezes 7, 7, resto 3. Opa, parou em qual letra, galera? Na letra R, acabou. Gabarito letra A, parou na letra R, que é a que tá com o número 3, beleza? Se parasse no, no desce 2 o resto, letra A e é assim por diante. A única coisa que você deve ficar ligado, é o quê? É, se o resto for 0, parou na última letra, beleza? mais uma de ciclo vamos ver essa daqui, verdades e mentiras vamos lá método 250 se liga ó ao visitar a tradicional ilha onde parte dos habitantes só falam verdades e os demais só falam mentiras um turista encontrou três habitantes um vestido de verde outro de vermelho e outro de azul o turista perguntou ao habitante azul ó, perguntou ao azul qual a cor da própria camisa? Azul, qual, chegou para o azul, aí azul, qual a cor da tua camisa? Em seguida, pediu para o habitante de vermelho fazer uma afirmação. Cara, faz uma afirmação aí, ele não perguntou. E finalmente pediu ao que estava vestido de verde para repetir o que havia respondido o habitante de azul. Então, verde responde ao uso de azul. O turista obteve respectivamente a seguinte resposta, verde está de verde está mentindo e verde os habitantes vestidos de verde vermelho e azul falam respectivamente meu Deus porque questão assim usa raciocínio né então ó, questãozinha de verdades e mentiras vamos lá né, dos 50 já me mostrou verdades e mentiras porque falou ali ó não fala a verdade, técnica R como é que você resolve resolve com a análise não tem jeito, é análise Análise, monta e resolve a análise. Show bola? É assim que a gente resolve. Então vamos lá. Essa questão aqui, ó, vamos voltar lá. Ó. Ele diz que o turista perguntou para o de azul. Então eu vou botar aqui o de azul, beleza? Vou botar aqui o de azul. Vou botar até na cor. Perguntou para o de azul. O que, que ele perguntou para o de azul? É, a, a, qual a cor da própria camisa? O ele chegou, qual a cor da sua camisa? Da sua camisa, beleza? Perguntou isso pro de azul. Aí pro de vermelho, galera, tá aqui, ó. Pro de vermelho, ele pediu pra fazer uma afirmação. Mandou pro vermelho. Faz uma afirmação aí. E pro de verde... Ele mandou assim pro de verde, ó. Olha o que ele mandou pro de verde, ó. Repetiu o que havia respondido o habitante azul. Ou seja, ele falou: repete a resposta do azul. Foi isso que ele falou. Repete a resposta do azul. Pum. Show? Beleza. Aí, vem comigo. Quais foram as respostas que ele obteve? O turista obteve as seguintes respostas: no primeiro verde. Então, o azul. Ele perguntou qual a cor da sua camisa. O azul respondeu verde. Resposta. tá? Vou botar aqui resposta. O vermelho é uma afirmação. Quem está de verde está mentindo. Qual é a resposta? A afirmação dele. Quem está de verde... De verde... Está mentindo. E o verde... Respondeu verde, né? A resposta foi verde. Analisando as respostas que foram dadas, galera, eu consigo concluir que... Ah, aqui deixa eu botar de azul. Analisando as respostas que foram dadas, eu consigo concluir que... Cara, pensa comigo. O azul. Qual a cor da sua camisa? Ele respondeu verde. Cara, ele falou verdade ou mentira? Mentira. Então, o azul falou mentira. Tá? O vermelho. Quem está de verde está mentindo. Cara, não sei se quem está de verde está mentindo. Daqui a pouco eu vejo. Vamos ver o verde. O que é, que é o verde? Repete a resposta do azul. Cara, qual foi a resposta do azul? Verde. O verde falou. Verde. Repetiu, não repetiu? Então, o verde está falando a verdade. E aí, vamos ver o que o vermelho afirmou. Quem está de verde está mentindo. Ele falou que quem está de verde está mentindo. Cara, ele falou mentira. Mentira. Por que ele falou mentira? Porque quem está de verde falou a verdade. Agora é só você organizar a ordem que ele pediu. Muito cuidado com essa palavra respectivamente. Ele pediu o cara de verde. O que, que ele está falando? O de vermelho. E o cara de azul. Vamos lá? O de verde está falando o que, galera? Verdade. O de vermelho está falando... Mentira. E o de azul tá falando mentira. Pronto. Perfeito. Qual o gabarito? Verdade, mentira e mentira. Letra E. Verdade, mentira e mentira. Show de bola? Muito legal. Questãozinho. É, é assim: análise. Tu monta e analisa. Não tem pra onde fugir. Tá? No grupo de 5%, até dou uns para pra gente ganhar mais rápido, ganhar tempo. Mas tem que analisar. Não tem pra onde fugir. Beleza? Bora lá, fazer essa daqui, ó. Método 250, para a gente interpretar essa bagaça. Vem comigo, ó. Uma fazenda tem 14 funcionários, sublime. E todos sabem cuidar de cavalos, ou bois, ou cachorros. Apenas um funcionário sabe cuidar de qualquer uma dessas espécies. Ó, só um que cuida das três. Opa, tô sentindo o cheiro de conjuntos, hein? <risos> E quem sabe cuidar de boi, também sabe cuidar de cavalo. O número de funcionários que cuidam apenas de cavalos é igual ao número dos que cuidam apenas de cavalos e bois. O funcionário que sabe cuidar de ambos, cavalos e cachorros, também sabe cuidar de bois. E cinco funcionários só sabem cuidar de cachorros. O número de funcionários que saibam cuidar apenas de cavalos. é Aí você vira para mim e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, problema de quê? Conjuntos. Por que eu sei que é conjuntos? Porque tem interseção dos três, dos dois, né? E aí a técnica R me mostra o quê? A técnica R monta o diagrama, beleza? Monta o diagrama. Monta o diagrama. Você tem um norte, tá? Monta o diagrama. De bola? monta o diagrama. Então vamos lá, vou montar o diagrama aqui dos três, ó. Vem comigo. Aqui, ó, o primeiro eu vou botar aqui é cavalo. O segundo eu vou botar que é boi. E o terceiro, cachorro. Beleza? Aí, ó, começa sempre pela interseção. Apenas um funcionário sabe cuidar de qualquer um. Então a interseção dos três é um. Show? E quem sabe cuidar de boi, também sabe cuidar de cavalo. Ou seja, essa galera aqui que sabe cuidar de boi também sabe cuidar de cavalo. É igual, né? É, o mundo tá lá dentro. O número de funcionários que cuidam apenas de cavalos é igual ao número dos que cuidam apenas de cavalos e bois. Cara, apenas de cavalo é aqui no X, né? Apenas de cavalo é essa galera. E apenas cavalo e boi é essa galera aqui, que é X, porque é igual. Eu não sei, eu boto X, beleza? Aí ele diz, ó... É... Uh, tá. O funcionário que sabe cuidar de ambos, cavalo e cachorro, a galera... Ó, o cara que sabe cuidar de cavalo e cachorro, também sabe cuidar de boi. Então é esse cara aqui, ó. Essa interseção aqui, ele acabou de me falar que é zero. Beleza? E cinco funcionários sabem cuidar... Cinco funcionários só sabem cuidar de cachorros, então... 5, somente cachorro, né? Só sabe cuidar de cachorro, 5. Ai, meu Deus, e essas, essas partes? Aqui é zero, aqui é zero. Por quê? Ele falou lá no início que quem sabe cuidar de boi, cuida de cavalo. Então, ali é zero. Beleza? Agora, o total de funcionários na 14, quando você somar esses caras, tem que dar quanto? 14, ou seja, x mais x mais 1 mais 5, isso tem que ser igual a 14. O zero eu não vou botar. Isso fica 2x mais 6 igual a 14. Beleza? É, 6 está somando, vai para o outro lado diminuindo. 14 menos 6. 2x igual a 8. Logo, x é 8 dividido por 2, que dá 4. Beleza? Então, está aí o valor do x. Que é exatamente o que ele quer, quem faz apenas cavalos. Então, qual é o gabarito? Letra? É, Marco V a Vitória, letra E. Zero trauma, né? Questão interessantíssima, né? Muito maldosa com essa parte. Cara de bréssica. E essa daí, você vira e fala, meu Deus, Renato, essa questão é o quê? É lógica. Uma questão, ó, vou até voltar. Ó, teve uma questão aqui que foi lógica. Quer ver? Ó, lógica. Olha a resposta e é associar, para associar nesse caso, ou então mete a mão, velho. Mete a mão. Beleza? Olha a questão para associar, aquele tipo de questão de lógica, aqui é a mesma coisa. Aqui vai meter a mão. Vamos lá? Ó. Método 250. Olha um texto enorme. Simbora. Questão de lógica. Lógica que eu digo, questão quando eu falo questão de lógica, porque isso daqui é lógica, né racional É questãozinha que não tem uma parte da matéria específica. É você meter a mão ali e ir olhando. Aí, ou tu olha para a resposta, ou tu mete a mão mesmo, que é esse caso. Vamos lá? Seis jogadores vestidos com camisas numerárias. Essa questão aqui, no dia da prova, ela foi a mais trabalhosa. Se você achar que vai demorar muito, pula e vai fazer outra coisa. Seis jogadores vestidos com camisas numerárias de 1 um até 6, né? De 1 um até 6, foram formar uma fila. O técnico fez um aquecimento da seguinte maneira. Ele primeiro gritou 3 e por três vezes quem estava no começo da fila correu até o fim da fila. Ou seja, considerando a ordem da fila antes do grito, o primeiro foi para o fim da fila, depois o segundo foi para o fim da fila. tá vendo? Ele está te ensinando. E, finalmente, o terceiro foi para o fim da fila. Ele está te falando o que é. Nesse momento, o técnico observou que quem estava no começo da fila era o jogador com a camisa 3. Ou seja, tem a, a ordem lá. Tem a ordem das pessoas lá. Aí ele falou 3. Aí o primeiro foi para o fim, o segundo foi para o fim, o terceiro foi para o fim, e o, o quarto, no caso, que foi o cara que ficou ali... Ele falou para, e aí esse cara foi o camisa 3. Beleza? Foi isso que aconteceu. Você tem ali a fila com seis pessoas. Três. O primeiro vai para o fim, o segundo vai para o fim. O terceiro vai para o fim. Ó, só exemplificando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele fala, ó, aqui tá o primeiro da fila, não sei a numeração. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Beleza? Aí ele gritou três, o treinador. O primeiro foi para o fim formou uma nova fila, o segundo foi pro fim, formou uma nova fila, o terceiro foi pro fim, e aí parou nesse cara aqui, esse cara era o cara da frente, ou seja, esse cara aqui era o 3, esse cara aqui era o 3, que ele falou, e aí ele observou que era o cara com a camiseta 3, tudo bem? Era o jogador com a camisa 3, esse cara é o 3, eu já sei que o quarto jogador era o 3, o quarto da fila, né? E ele pediu que esse jogador saísse da fila, aí saiu da fila, beleza? Em seguida ele gritou seis, e por seis vezes quem estava no começo da fila correu até o fim da fila, da, de maneira que houve jogador que voltou para o fim da fila mais de uma vez, vai acontecer. Quando o processo se repetiu as seis vezes, o técnico observou quem estava no começo da fila, era o jogador com a camisa seis, então ele fez isso de novo, seis, foi trocando, foi trocando, foi trocando, aí veio o seis. O técnico repetiu esse processo todo mais três vezes, tendo gritado cinco, 4 e 2, toda vez que ele grita, vai para trás. E ao fim de cada comando, percebeu que estavam no começo da fila, respectivamente os jogadores com as camisas: 5, 4 e 2, beleza? E pediu a cada vez que o respectivo jogador saísse da fila. Ele foi fazendo isso, em torno... tá vendo? Ele te ensinou a questão. Ele te ensinou o que tem que fazer na questão, tu tá entendendo? Ah, qual parte da matéria é isso? Não tem parte da matéria, é, é a lógica. Ele vai te, ele, tanto que ele te ensina, senão ele não te ensinava. Essa questão aqui, por exemplo, ele te ensinou que era conjunto? Não. Por quê? É parte de conjunto do teu material, do teu conteúdo. Essa questão aqui, ele te ensinou que era verdade, mentira, te contou um texto? Não. Essa daqui, ele te ensinou que era ciclo? Não. Por quê? Faz parte do teu conteúdo. Por isso que essa daqui, ele te dá esse ciclo. Esse, ele te dá essa, esse texto. Quando sobrou somente o jogador com a camisa número 1 um na fila, o técnico perguntou, você estava atrás de quem na fila original? então esse jogador respondeu corretamente que estava atrás do jogador de número, meu Deus Método 50, questão de lógica né? lógica, técnica R nesse caso ele não te explicou galera, é o que eu falei lá quando é lógico, olha a resposta, uma saída aqui como ele te explicou faz o que ele explicou e mete a mão tá, é isso E mete a mão. Método man, Método man, Mete a mão. Beleza? Bora lá. Eu até separei aqui pra gente botar. Ó, como eu já te expliquei no início, o quarto jogador é o 3. Eu já sei disso. Então. Que que, por que eu tô te falando isso? Porque eu acho que vai ficar mais fácil aqui, tá bom. Beleza. Deixa eu fazer as divisuárias aqui. Aqui. Tá bom. Que é o limite. Vou fazer os divisórias aqui, ó. 2, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Fazer as divisórias, que aí fica... Eu não vou com o espaço, tá? Beleza? Show. Fazer uma última vez a divisória aqui. A gente aproveita melhor o espaço, tá? Vai cair. Já vai entender o porquê. Então, vamos lá. A fila original, beleza? Deixa eu botar aqui, fila original. Não vai sair, deixa eu descer um pouquinho Isso daqui Fila original A fila original é essa aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Essa é a fila original Opa, dá até pra chegar mais pra cá, hein Chegar a divisória mais pra cá pra ficar mais bonitinho Aí ganha mais espaço Essa daqui é a fila original, beleza? Pronto. Essa daí é a fila original, família. Na fila original, você tem o primeiro cara, o segundo, o terceiro. O quarto cara, eu já sei que ele é o 3. porque eu já sei que ele é o 3? Olha, ah, tá aqui a explicação. Ele falou que mandou três vezes e aí parou o 3. Ah, o primeiro ele falou 3, ah, aí ah, o primeiro foi para trás. Olha aqui, oh, o primeiro foi para trás, o segundo foi para trás, o terceiro foi para trás. Quem ficou na frente... Foi o 3. Então, o 3 é o quarto cara, porque isso foi acontecendo. Por que eu estou te falando isso? Porque existem várias maneiras de resolver essa questão. E é a questão que eu acho que você se enrola menos é fazendo desse jeito aqui. Uma vez que você sabe que ali é o 3, o que é que tu vai fazer? Tu vai botar letras aqui, ó. A, B, C, D e A. São números, né? Mas tu não sabe ainda. Então, o que é que tu faz? A, B, C, D, 3, D e A. E você vai fazendo o que ele fez, Tá? A primeira vez ele falou o quê? Qual foi o primeiro número? Vou até botar aqui, ó. Primeiro número que ele falou. Primeiro. Primeiro ele falou o quê? Três. Então, o primeiro vai para frente, o primeiro vai para o final, depois o outro vai para o final e assim vai. Então vamos fazer isso três vezes, tá? Vamos lá. Primeiro ele falou três, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que aconteceu aqui, ó? A fila original tá voar, correto? A fila original tá voar. Então, o A, na primeira vez, três, o primeiro que vai para trás é o A. E aí, todo esse resto aqui ó vai andar, a fila vai ficar aqui, correto? Então, vai ficar como isso daí? B, C, 3, D e A. Show de bola? Só que ele falou 3, então tem que acontecer isso três vezes. Tudo bem? E aí, quem vai para trás agora, galera? Quem vai para trás agora é o B, que está na frente. Então o B vai para trás, show? O B vai para trás e agora vai ficar essa ordem aqui. C3DEA. Aqui. Certinho. Porque ela vai para frente, beleza? C3DEA. Ai, meu Deus, essa questão prova eu não vou fazer. Gente, pula. Não tem mistério. Pula, velho. Pula. pula. Vai tomar muito tempo, mas eu tenho que te ensinar. É assim que se faz, não tem outro jeito. Tá? Deve ter até outro jeito. Esse daqui é o jeito que eu acho que. Fica mais claro para você entender. Aí tem que... é 3, né? Só foi 2, vai mais uma vez. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai mais uma vez. O que, que acontece? O C vai para o final. Então vem o C para o final. O C vai para o final. E aí esses caras aqui vão para frente. Como é que fica a brincadeira? 3, D, E, A, B. E aí parou. O cara que ficou na frente foi o 3... E ele fala que exclui o 3 da parada. Exclui o 3 da parada. Beleza, exclui o 3 da parada. Show de bola? E agora, segunda vez, o que, que ele fez? Segunda vez está aqui no texto, tá Segunda vez ele fala, ó, tal, tal, tal, sei. Aí depois ele gritou, 6. Então vai ter que fazer isso seis vezes. Vai ter que fazer isso seis vezes. Vamos lá? Só que agora é só com esses caras aqui que sobraram. Tá? Então agora eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, só, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, beleza? Ó, fiz uma vez. Quem vai para trás? O D vai para trás. Então o D vem para trás, tá? Fiz uma vez. O D vem para trás. Fica é A B C. Então vai ficar é A B C. Tem que fazer isso seis vezes, tá? Ó, faço a segunda vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço a segunda vez. A segunda vez, quem vai para trás, galera? O E vai para trás. Então, o E vai para trás. E quem fica na frente, galera? Vem comigo. A, B, C, D. Show de bola? consegue ver melhor assim. Tem que fazer a terceira vez. Vamos fazer a terceira vez? Vou fazer aqui a terceira vez. Vou fazer a terceira vez aqui. Quem vai para trás aqui, galera? O A. Então, o A vai para trás. Opa, ficou muito em cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Quem vai para trás agora, galera? Quem vai para trás é o A, tá? Terceira vez. O A vai para trás. E aí, quem fica lá, galera? B, C, D, A, tá bom? Quem entra é o B, C, D, A. Show? Terceira vez. Vamos fazer a quarta vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Quarta vez. Tem que fazer seis, hein? Quem vai para trás, o B fica C, D, A. Então, o B vem para trás e fica C, D, é A na frente. Quarta vez. 1, 2, 3, 4. Quinta vez, galera. 1, 2, 3, 4, 5. Quem vai para trás, galera? C. Então, aqui, família, o C vai para trás. E quem fica ali? D, E, A, B. Então, vai ficar D, E, A, B. E agora, sim, a sexta vez. Olha que lindo. 1, 2, 3, 4, 5. A sexta vez. A sexta vez, quem vai para trás? O D vai para trás, né? E quem entra ali? É A, B, C. Show? É A, B, C. Maravilha. E aí, o que, que aconteceu? Aí entrou o 6. Aqui é o 6. O 6 estava na frente. O que, que eu consigo garantir? Que o E é o 6. O E é 6. Porque ele fez isso o 6 parou na frente. Então, isso sai. Aí, ele tirou. Aí a terceira vez que ele fez foi o quê? Na terceira vez ele fala o quê? Terceira vez ele fala 5. Então tu vai começar ali de onde parou, né? Ó, a terceira vez, ó. Tá aqui, ó. Seis vezes. Ainda fez mais três vezes. 5, 4, 2. Então vamos fazer aqui. Ele fez cinco vezes. Vamos fazer cinco vezes, ó. 1, um, 2. Deixa eu botar mais pra cima. 1, 2, 3, 4. Cinco vezes. Quem tá na frente, galera? O a. Então o a vai pra trás. Tá? O a vai pra trás. E quem entra ali, galera? BCD. Então vamos lá. BCD. Deixa eu até sair daqui, né? Para você ver melhor. BCDA. Uma vez. Tem que ir cinco, hein? Tem que ir cinco. Uma vez. Então vamos lá. Segunda vez. Até tem rápido, não. Essa questão é assim, melhor e é assim. B. Então B vai para trás. Fica CDA. Duas. Aí vamos lá. Três vezes. Uma, duas três, três vezes. Quem vai para trás? O C. Então o C vai para trás. Aqui é D, A, B. Vamos mais uma aí. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ah, já foi três. Vamos quatro. Quatro. Quem vai para trás agora? O D, né? Então o D vai para trás. Aí isso fica A, B, C. E agora para a gente finalizar isso aí eu vou até fazer aqui para finalizar. Um, dois, três, quatro. Um, Opa! botar tá mais para cima aí 1, 2, 3, 4 Beleza Quem vai para trás, galera? O A, né? O A vai para trás Isso daí fica B, C, D, Show de bola? E aí, ele falou que aqui é o 5, né? Parou no 5 Então, aqui é o 5 Então, foi 5 aqui, galera Então, eu cheguei que o quê? O B é 5 O B vaza né Vou botar aqui que o B é 5 Tá bom? O B, ele vaza. E ainda fez mais. Fez mais. Vamos lá. O, ó, engole o choro. Quarta vez. tá acabando. Na quarta vez, ele falou o quê? Quatro. Não foi isso? Ó. tá aqui. Ó. Opa, como é? Botei errado. Na quarta vez, ele falou o quê? Quatro. Então, vamos lá. simbora. Lembrando que parou em CDA, né? Uma vez. Ó. Um, dois, três. CDA. Quem vai para trás? O C. Então, o C vai para trás beleza deixa eu botar o azul aqui o C vai para trás fica quem fica ali galera D e A show D e A fica ali na frente beleza D e A quatro vezes hein foi uma então vamos lá duas quem vai para trás o D né então o D vai para trás fica A e C show de bola só que eu já vou mais três ó três quem vai para trás agora quem vai para trás agora é o A, né? C e D para frente. E para finalizar, a quarta vez, quem vai para trás agora na quarta vez vai ser o C que vai para trás, né? O C que vai para trás. Então, C, aqui fica D e A na frente. Daí, o 4, eu consigo garantir que o D é 4. Então, aqui é 4. Estou achando os números. E ele sai. E a última vez que ele fez foi o quê? 2 a quinta vez o cara não tinha nada para fazer <risos> a quinta vez que ele fez foi não? Né? então ele vai fazer duas vezes aqui ó. vamos lá duas vezes que ele vai fazer família, ó. duas vezes que ele vai fazer vai ser quem? o A está na frente, vai para trás o A está na frente, vai para trás C e A aí volta o C vai para trás fica A e C Filho de bola, Aí C. Daí, aqui é o 2. Correto? Aqui é o 2, que foi o que saiu. Logo, o C representa o 1. Um. Então, o A é o 2. Correto? E o C é o um. 1. Filho de bola, essa foi a ordem. Então, galera, a ordem que ele pediu, a ordem da fila original, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ordem da fila original faz essa numeração, ó. 2, 5, 1, 3, 4 e 6. Essa é a fila original. As camisas, né? Fila original. Cheguei na fila original. Agora, o que, que ele pede aí na questão? Ele pede, ó, você estava atrás de quem na fila original? Um, um estava atrás de quem, galera? Do 5. Qual gabarito letra D? Tava atrás do 5. Ó, oh, meu Deus! Meu Deus, Renato, questão trabalhosa. é Essa daí é aquela questão que tu pula. E qual é a matéria do raciocínio que tem? Não tem. Tanto que ele te dá o texto explicando o que a questão vai fazer. Só que é uma questão muito trabalhosa. No dia da prova, o que, que tu faz? Cara, pula. Eu te dei o poder, te mostrei ali que era o terceiro, botei as letras, fiz o organizado. Mas é uma questão que dá muito trabalho. Beleza? Então, ó, fechei aqui. E agora você viu que existe um método, passo a passo, para você aprender a interpretar e resolver as questões de raciocínio lógico. E se você quer ter acesso a esse método, envia uma mensagem nesse WhatsApp, tá bom? 97029-9443. Fale com o Júnior. Envia essa mensagem no WhatsApp. Quero 5%. O que, que é 5%? É o nosso grupo dos 5%, tá? Você vai falar, quero 5%. Entre lá que você vai ter todo o passo a passo de tudo que eu te mostrei aqui aprofundado. médio e 50 interpreta, R sabe o que resolver, usa esses macetes que eu te ensinei e tu vai destravar a tua aprovação. Tu vai ter o passo a passo aprofundado disso. Então, já manda mensagem aí para o Júnior no WhatsApp, quero 5%, beleza? ou então manda aqui nos comentários, que a equipe vai entrar em contato com você, beleza? E espero ter te ajudado com essa correção aí, essa foi a correção, galera. Muito obrigado a todos, te vejo no grupo dos 5% para a gente destravar a tua aprovação. Foi um prazer, eu sou o Renato, aqui é o Matemática para Passar, aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada para destravar a sua aprovação. Tamo junto, para cima deles, sem deixar o inimigo agir. Valeu, galera, se tu curtiu... Deixa o teu like aí e se essa correção foi boa para você, responde aí sim ou não, caso não tenha sido. Um abraço, até a próxima. Valeu.